Então, esse aqui é um texto novo publicado anteontem pelo William Frantz, Processos em Elixir, lidando com processos em Elixir. Para quem é este texto? Este texto vai ser um pouco mais teórico, então, se você está buscando entender melhor sobre como os processos em Elixir funcionam, continue lendo. Por que estudar processos? Como diria Joe Armstrong, um dos criadores de Erlang, falecido um, dois anos atrás, o Erlang foi desenhado desde o... Eu traduziria como o Erlang foi projetado desde o começo para ser uma linguagem de programação funcional que permitisse a criação de programas concorrentes e distribuídos. Isso está lá no livro Programming Erlang, Software for a Concurrent World, da Pragmatic Programmers. E, assim como Erlang, o Elixir também possui essas mesmas características e lidar com programas concorrentes tem se tornado cada vez mais uma necessidade real no mundo do desenvolvimento de software. Eu acharia interessante aqui colocar um exemplo de, de desse tipo de, de programa concorrente. Então, por exemplo, um, um caso que é bem citado lá no mundo de, de Alixir, é um, um site de esportes onde várias pessoas acessam ao mesmo tempo e as notícias são relativamente personalizadas e que eles rodam Alixir. E o próprio aplicativo de comunicação muito usado para fake news aqui no Brasil, o WhatsApp, onde... Você tem várias pessoas no mundo ao mesmo tempo, em grupos, em conversas, um a um. Lá, Então, é isso que se chama de um programa concorrente. Então, são duas ou mais pessoas, ou dois ou mais usuários, dois ou mais processos concorrendo por um ou mais recursos. Então, por isso, lidar com processos e suas abstrações no Elixir é um tópico extremamente importante, não só para conseguirmos aprimorar os nossos projetos, mas também para entender... Como a linguagem, comentei aqui só para ficar mais claro, também para entender como a linguagem, frameworks e bibliotecas disponíveis neste ecossistema funcionam. Então, para quem não sabe, as bibliotecas do Elixir estão lá na, na forma no site REXHEX. Então, por onde começar? Elixir atualmente possui diversos tipos de abstrações de processos, como por exemplo, tasks, né, a tradução de tasks seria tarefas, agents, seria agente, agent server, que seria um servidor genérico, e supervisors, que seria supervisores. Então, uma observação interessante aqui sobre supervisores, eu acho que não cabe no texto, mas seria é interessante para quem está quem assistindo a este vídeo aqui, é que os supervisores, na verdade, eles tratam de gerência do ciclo de vida, então... O Bruce Tate, que deu ontem uma palestra maravilhosa na Elixir Brasil 2020, ele fala isso, não sei se foi ele que veio com essa ideia, mas ele sempre fala, olha, o nome não está legal, ele deveria ser gerente de ciclo de vida, porque tudo que o supervisor faz tem a ver com ciclo de vida, mas ok, a gente está avançando demais aqui. Cada abstração possui a sua própria responsabilidade definida, então, em relação a essas abstrações que servem para você lidar com processos. É importante estar por dentro deste mundo de abstrações de processos desde a parte mais básica, utilizando Spawn, Receive, até a criação de processos jardim inservers e supervisors. Então aqui, veja, ele já, o William incluiu dois termos aqui, quem não conhece ainda é Elixir Erlang, talvez não, não saiba do que se trata, então o Spawn você usa para criar um processo a partir de uma função e o Receive para receber uma mensagem. Então, você pode criar, por exemplo, um módulo que vai ter uma função que, que vai ser a função que vai ser executada quando você cria aquele processo e lá dentro, dentro desse, dessa função você tem um comando receive para você receber mensagens de outros processos. Então, os processos, uma observação importante sobre os processos em Alixir e Erlang é que eles não são processos de sistema operacional, eles não são threads, são processos na máquina virtual do Erlang, que é a BIM, então, BIM é um acrônimo né, para Bogdan Erlang, Abstract Machine. Então, Bogdan foi o criador dessa máquina virtual que está no Erlang, mas é, na verdade foi uma nova implementação de uma máquina virtual que já existiu. Acho que anterior se chamava GEM, que era justamente desse cara aqui, o, o João Armstrong, o criador de Erlang. Então, depois da GEM, veio a BIM. E que eu estava mesmo aqui, até a criação de processos com gene servers e supervisors, já que estamos falando de então, esses processos, eu até o um brinco que é um, são processinhos, né? são os processos lá da BIM. Então, você pode criar processos com gene servers e supervisors e isso permite que você faça programação concorrente. Supondo que precisamos criar um módulo que será responsável por tratar detalhes específicos da funcionalidade do nosso produto, que não necessariamente precisam ser executados de forma síncrona, como um disparador de e-mails ou até mesmo um disparador de tokens para um sistema 2FA. Está estranho isso aqui, né? Está faltando um verbo aqui em algum lugar. Vamos supor que precisamos criar um módulo que será responsável por tratar detalhes específicos da funcionalidade do nosso produto. Este módulo não necessariamente precisa ser executado de forma síncrona, como um disparador de e-mails. Até um case recente, né? um caso de sucesso recente do Elixir, foi uma dessas empresas que dispara e-mails. Acho que a change.org. Então, vamos supor que precisamos criar esse módulo. E esse módulo não precisa, tem uma série de tarefas que não precisam ser executadas de forma síncrona. Exemplo, um disparador de e-mail, exemplo, um disparador de tokens para um sistema 2FA. Eu realmente não sei o que é um sistema 2FA. UFA, identificação por dois fatores. Então, é alguma coisa de segurança, né? Auto, do 2FA, estou ah, tá vendo aqui o site da Salesforce, autenticação de dois fatores é uma medida simples de segurança criada para evitar o acesso não autorizado às contas do, suor, do usuário. Então, isso aqui também pode ser executado. Pode ter um módulo que não precisa ser executado de forma síncrona. Ambos são exemplos de aplicações boas para ter um processo secundário rodando. Mas como eu posso começar a trabalhar com o processo? Então, aquilo que ele não falou aqui, ele vai falar aqui, ó, o spawn. Então, iniciando com spawn barra 1. Um, Para quem não sabe o que é esse barra 1, um, isso quer dizer que é, ele vai falar aqui da função spawn, que tem um argumento apenas. Existem outras funções spawn. Então, em LX, e Erlang, você pode ter funções com o mesmo nome e diferentes quantidades de argumentos. Então, uma das formas que tem funcionado muito bem para mim tem sido tentar entender como funcionam os processos em elixir desde o mais básico, que é justamente utilizar somente o spawn barra 1. Dito isso, vamos começar com um exemplo. Digamos que eu precise criar um processo que irá esperar uma mensagem. Olha que funcionalidade legal do, do DevTool, né? Você pode fazer aqui um código ficar um pouco maior. Digamos que eu precise criar um processo que irá esperar uma mensagem e disparar o um io inspect, Ion inspect é, ele está dizendo que é uma função de inspecionar o elemento mas é um aspecto de, de print, né? De, ele escreve o conteúdo de uma estrutura na tela. Digamos que eu precise criar um processo que irá esperar uma mensagem e disparar um o inspect com os argumentos recebidos. Então, olha aqui que a gente falou você vai ter um um módulo, né, que é um conjunto de funções, no caso aqui, tem uma função privada, que é o wait message, tem uma função pública, que é o start link e só. Então, esse é o módulo que vai disparar as mensagens. Então, o start link, ele simplesmente faz o spawn na função wait message. Então, se eu criar um processo a partir desse módulo aqui, ele simplesmente vai ficar esperando uma mensagem, essa mensagem tem que ser uma tupla que onde o primeiro elemento da tupla é o é o átomo inspect e o segundo elemento da tupla vai ser atribuído a essa variável que data e a única coisa que ele vai fazer é mostrar na tela esse data. Então, ele vai executar uma simples atividade de forma assíncrona e encerrar. Podemos checar isso da seguinte forma. Então, dispatch Message PID igual do Start Link. Então, na verdade, olha, ele, ele pegou aqui para antes, claro, antes de, de fazer isso aqui, ele está fazendo aqui nesse, nessa linha, ele vai ter que compilar esse módulo, né? Deixar ele disponível lá no IEX. É interessante que eu posso fazer isso aqui até na, na linha de comando do do LX, mas não vou fazer isso aqui. Então ele chamou o método, o método, não, a função startlink, que não recebe nenhum argumento, então é barra zero. Então com isso o lx ele retorna, esse spawn aqui ele retorna um identificador do processo, um pid. Aqui ele perguntou: esse pid representa um processo que está vivo? Sim. Aí ele mandou para esse processo que está vivo a mensagem naquele formato que eu disse primeiro argumento é uma tupla, onde o primeiro elemento da tupla é o átomo inspect, e o segundo elemento da tupla é o um map, né? Isso aqui é um map onde eu tenho um, um átomo hello e um átomo world. Isso aqui é uma coisa que confunde um pouco às vezes em LX, né? Esse primeiro átomo aqui, os dois pontos estão no final, o segundo átomo aqui, os dois pontos estão no começo, mas os dois são átomos. Depois que ele faz isso, o processo, ele pergunta, e agora, o processo está vivo? Não, porque o processo morreu, porque quando ele, quando você entra aqui no receive, ele fica parado esperando, recebeu uma mensagem, nesse caso aqui, ele, opa, não tem mais o que fazer, morre. Então, ó, podemos ver como o process, Process.alive, com o Process.alive, que o processo foi encerrado após executar suas task de IO Inspect Data. Então, depois que ele recebeu uma mensagem que estava nesse padrão, executou isso aqui, acabou. O receive sai aqui. Então, o que normalmente se faz nesses casos é, depois desse IO inspect data, você coloca uma chamada recursiva para o mesmo processo. Vamos ver como é que o William vai fazer. Então, podemos ver com o process barra 1 que o processo foi encerrado após executar a sua task, a sua tarefa de IO inspect data. Mas o que exatamente aconteceu quando executamos este trecho de código no iX? O dispatch message start link zero, retornou um PID, e que é o, o que usaremos para nos comunicar com o processo que acabamos de criar. Então, foi isso que a gente falou. Ele criou, aqui ele criou um processo, na verdade, quem criou foi essa função aqui, que é justamente o spawn barra 1 que ele está querendo comentar. Ele usou esse spawn barra 1 um aqui dentro, chamando uma função interna da própria, do próprio módulo. Onde é que eu estava aqui? Então, isso aqui retornou um PID, Process ID, que é o que usaremos para nos comunicar com o processo que fica de criar. Já o send barra 2, que é isso que ele usou aqui, né? O que barra 2? Isso aqui tá, não tem, mas é, poderia ter um parêntese aqui abrindo e um parêntese fechando para dizer, olha, esse aqui é o primeiro argumento, esse aqui é o segundo argumento. Então, cd barra 2 é a função que usamos para enviar uma mensagem para o processo PID que criamos. Este mesmo processo já estava esperando receber uma mensagem a partir do trecho wait message 0. Então, a partir do momento que ele criou o processo, criou, ele foi aqui para o wait message e ele parou aqui. Ele ficou aqui esperando receber uma mensagem. Então... Este mesmo processo estava esperando receber uma mensagem a partir do trecho meses barra zero. Então, aquilo que eu falei lá do ciclo de vida, né? então, aqui ele está explicando o ciclo de vida. Então, existem alguns detalhes importantes para mencionar sobre o ciclo de vida desses, destes tipos de processos. Os processos criados a partir do spawn barra 1, um, por padrão, irão execu executar uma task simples e encerrar. Ah, isso eu não sabia, quer dizer, não dava para colocar lá recursivamente isso. É, apesar de estarmos paralisando o projeto utilizando processos, nosso processo só será capaz de executar um comando por vez. Então, cada processo é sequencial que você pode ter vários processinhos. Chamadas em excesso podem fazer com que o processo precise enfileirar as demais chamadas e isso pode causar Timeout em chamadas síncronas. Pode acontecer se você estiver usando server Handle Call. eu então, não sei o que é que ele quer dizer com isso aqui. É um conteúdo mais avançado e provavelmente ele vai explicar em outro post. Deixa eu reler para ver se eu entendo. Então, chamadas em excesso podem fazer que o processo precise enfileirar as demais chamadas. Sim, cada processo ele tem uma fila de mensagens. Se ele... Se ele tiver uma recursividade que permita ele receber várias mensagens, você pode ter uma fila lá, então, cada mensagem que chega, coloca, é colocada lá no final da fila e ele vai processando de acordo com o que está lá no Receive. Então, não quer dizer que ele vai processar cada mensagem em ordem, ele pode ter uma prioridade aí, mas a preferência de tipo de mensagem que ele recebe, mas dentro dos mesmos tipos de mensagem que satisfazem o mesmo padrão, e que eu tô, eu sei que eu tô entrando em coisas mais complicadas. é ele pode escolher que mensagens ele vai processar. Então, o, esse processo pode ser pode enfileirar e as demais chamadas pode causar um timeout, né? Um em um chamadas síncronas aqui ele não não falou, mas eu sei se vai ter aqui o after, mas tem um comando after que você pode colocar no receive dizendo, ó, oh, se você não receber a mensagem Nenhuma mensagem que satisfaça os padrões por tanto tempo, faça tal coisa. <coughs> Seria o timeout. Que pode acontecer se você estiver usando gene server GeneServer call Então, isso aqui é uma, uma coisa que o Bruce, Kate, Bruce Tate fala. Então, tem o um cast e um handle call. o HandleCall. cast é mais ou menos podcast, né? Quando você, o que é um podcast? Você fala, fala, fala, fala, mas você não tem uma resposta do outro lado, e já uma call, né, uma ligação não, você fala e a pessoa, a pessoa do outro lado fala. Então, o Handle Call são aquelas chamadas que eles espera que... Você faz um pedido e espera imediatamente a resposta. Podemos determinar se esse processo está esperando por um input, por uma entrada, utilizando a estrutura de Receive. Então, olha, aqui... Eu estava falando aqui sobre essa questão que a gente cria um processo com um Spawn, uma função sem argumentos. A única coisa que essa função faz é esperar uma mensagem que é uma tupla, onde o primeiro elemento é o átomo MSG e o segundo elemento pode ser qualquer coisa. E, uma vez recebendo uma mensagem nesse formato, ele faz um iOputs. Oh, vamos ver como é que isso funciona. Eu copiei e colei aquele código aqui, tirei as... os três pontinhos que tinha lá, o iex, abri o Alixir aqui, pronto. Agora, em PID, eu tenho um processo. Eu posso perguntar para o se esse processo está vivo. Ele está. Eu posso mandar para esse processo a mensagem, tem que ser nesse formato aqui. Então, por que, que o send, ele é, um, ele é barra 2, né? Porque ele, ele pode receber assim, né? Com Abre parênteses, PID, vírgula, fecha parênteses. Aqui esses parênteses são opcionais. Pronto. Mandei para o processo a mensagem e ele... Processou aqui, ó, se eu receber isso aqui, ele disse, recebi uma mensagem, oi. Se eu mandar de novo, não tem mais mensagem. Por quê? Porque agora o processo não está mais vivo. Se eu quiser iniciar novamente o processo, o que, que eu posso fazer aqui? Eu posso chegar lá, vou copiar e colar, vou iniciar um novo processo. Vocês vão até ver que... Nesse caso aqui, ó, antes o PID era 0.113.0, agora é 0.123.0, é outro processo. Agora eu vou fazer o teste de mandar uma mensagem em outro formato. Vou mandar aqui somente um oi. Não fez nada. Será que o processo está vivo? Porque, como eu não mandei nada, quer dizer, como é que eu, eu, eu mandei, só que ele não está preparado para processar esse tipo de mensagem. Então, ele simplesmente ignora essa mensagem, deixa lá na, na fila de mensagens. E é, ele só vai realmente processar uma mensagem e morrer quando eu mandar uma mensagem do tipo que ele está esperando. Agora sim, agora ele. Processou a mensagem, morreu, então era isso que faltou aqui dizer, colocar isso aqui, né? Ele recebeu a mensagem e que ele processou essa mensagem. E aqui, nesse exemplo, eu vou mostrar primeiro aqui, primeiro ele mostra o código, então eu posso fazer isso aqui, nesse caso eu posso copiar, colar, tudo no IEXE, Agora, eu tenho um módulo chamado Stateful Process, eu, aperto, eu digito Stateful Process, pronto, ponto, depois eu digito Tab, e aí ele está dizendo, olha, esse processo ele tem três funções, A de data, com dois argumentos, list com um argumento, e start link com zero argumento. Então, o correto aqui é, antes de mais nada, eu começar, e aí eu atribuo, esse processo que ele está criando a um PID. Veja que agora o PID é diferente. Então, o que ele fez aqui? Ele simplesmente disse que, olha, comece o processo com spawn, aquele spawn barra 1, um, e chama a função loop barra 0. Vamos ver o que é que loop barra 0 faz. Loop barra 0, a única coisa que faz é chamar loop barra 1. Um. Loop com argumento onde esse argumento é a lista vazia. Isso aqui é o estado inicial do processo. E aí ele entra num loop aqui, que ele está ele sempre recebendo um estado, aí ele fica esperando uma mensagem, e depois o resultado de processar essa mensagem, ele manda para o loop. Então, vamos ver primeiro aqui um exemplo. Vamos chamar aqui process list, aí eu tenho que passar como argumento para esse statefulprocess.list, para essa função, statefulprocess.list, então, statefulprocess é o módulo, list é a função, eu tenho que passar o processo. Ele diz, olha, o processo, é, para esse processo aí, o estado é a lista vazia. E se eu incluir algum dado nessa lista? Incluí o dado 3, agora eu tenho o 3 lá no meu estado. Incluí o dado 5, agora eu tenho 3 e 5 no meu estado. Incluí o dado 8, agora eu tenho 3, 5 e 8. Então, ele está sempre incrementando uma coisa no final da lista, que é o estado desse processo. Então, isso aqui é um exemplo de um processo com estado. Ah, uma coisa importante é que o que essas funções addData e list fazem é simplesmente substituir o trabalho de usar esse comando de mais baixo nível, que é o send. Então, por exemplo, se eu pegar o send, deixa eu ver como é que ele faz aqui, jeito. Se eu mandar direto, se eu fizer direto aqui, send msg é, 9. E agora eu chamo o processo list. Olha, eu acrescentei 9 no estado do mesmo jeito. Eu não preciso chamar add data, mas é uma função que me ajuda. E se eu fizer novamente, se eu coloco send pid, list, ele lista o estado para mim. Então, essa função list simplesmente faz um send e essa função add data simplesmente faz um send também. Só que, aqui no caso, ele, ó, ele simplifica porque ele já coloca aqui. Ó, aqui eu digo somente qual é o dado e ele coloca para mim o MSG. E aqui eu nem preciso dizer list, porque list já é o nome da função e ele manda list para o meu processo. Então, são funções que me ajudam Veja que são funções públicas, essa função é pública. Já a função loop é privada. A função loop ela não, não, não fica disponível, não posso chegar aqui e colocar stateful. stateful é, qual é o nome? loop. Ele diz, ó, essa função não existe. A função loop. Então, vamos ver aqui o recebimento de mensagens. O que é que ele faz? Se ele receber uma mensagem que é uma tupla, onde o primeiro elemento é MSG e um valor, ele simplesmente cria uma lista com esse valor e adiciona no final da lista que eu já tenho, que é o estado. E se eu re simplesmente receber a lista, ou, desculpa, uma mensagem que é somente um átomo list, ele mostra o estado e retorna o estado. Então, vejam aqui... Esse receive aqui, ele sempre vai retornar alguma coisa. Se a mensagem for desse tipo, ele vai retornar isso aqui. Se a mensagem for desse tipo, ele vai retornar o state. E aí, o que é que ele faz com, com esse retorno? Manda para o loop. Então, aqui é uma coisa que confunde um pouco, porque eu tenho um loop sem um argumento, mas aqui eu não estou chamando o loop barra zero, o loop sem argumento. Aqui eu estou chamando o loop barra um, o loop com argumento. E qual, quem é o state? De onde é que vai sair o state que eu vou passar para o loop? Vai sair disso aqui, porque eu tenho um pipe aqui. Então, por que, que isso aqui não estoura a pilha? Porque, veja, o loop é a última coisa que acontece aqui. Então, quando ele chama, entra nesse loop aqui, ele esquece todas as informações do, do loop que o chamou. Então, ele ignora e aí não, não estoura a pilha. Então... O que o William diz aqui é que acabamos de criar um módulo de processo com estado interno que irá iniciar vazio, incrementará a lista de estado a partir das chamadas AddData. Ele está só exemplificando, como eu fiz para vocês. Então, a grande sacada deste novo módulo é que quando iniciamos o processo pelo StartLink, eu não sei por que, que ele colocou esse C aqui. Quando iniciamos o processo pelo StartLink, o mesmo não irá terminar após alguma execução justamente porque tem essa recursividade aqui, então ele recebe uma mensagem, volta aqui, recebe uma mensagem, volta aqui. E, e interessante também, se eu pegar para esse processo, mandar uma mensagem que ele não está preparado para receber, tudo bem, ele continua funcionando. Ele não morre por causa disso, ele simplesmente ignora essa mensagem que ele não está preparado para receber, ele só está preparado para receber dois tipos de mensagem eu acho que isso fica lá guardado numa fila, mas não, se não for muita coisa, não atrapalha o seu desempenho. Então, o mesmo não irá terminar após alguma execução, seja ela é de data ou list, além de que ele também irá armazenar o estado atualizado a partir do head data. Conclusão, perceba... Ah, sim, isso aqui é uma coisa também que eu, eu gosto de comentar, que assim, esse, o estado aqui, ele, tá, ele é esse argumento. Então, talvez para quem está acostumado com outros paradigmas, seria mais natural considerar que ah, o estado seria uma variável que estaria aqui, mas não, ele está aqui meio que disfarçado como argumento da função loop. Conclusão, perceba a quantidade de possibilidades que temos somente com a implementação mais básica do processo em elixir. Imagina o que podemos fazer usando as demais abstrações assim. Então, lembrando que isso é de elixir, mas na verdade veio de Erlang. Fantástico, justamente porque toda essa história é com Erlang. A ideia deste texto era desmistificar processos com elixir mostrar algumas abordagens usando Spawn e Receive-Do e destacar alguns pontos importantes sobre o ciclo de vida dentro da linguagem. Os tópicos abordados neste texto podem servir para os demais tipos de processos para ter de escrever mais sobre as outras abstrações. Então, vamos aguardar os novos textos do... do... William Frantz, sobre processos, se você tiver com pressa para aprender, você pode procurar lá no livro, nesse livro que ele citou aqui, o Programming Erlang, tem também o livro o Programming Elixir, do David Thomas, tem também o livro é, Elixir in Action, do Sasha Yurik. Até mais, pessoal?